Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Priscila e eu tô gravando esse vídeo pra falar um pouquinho com vocês a respeito do Instapix, tá? Tem muitas pessoas com dúvida, querendo saber como que isso funciona, se realmente funciona, se dá pra ganhar dinheiro dessa forma. Então, nesse vídeo, eu vou tentar tirar algumas das principais dúvidas em relação ao Instapix, tá? Provavelmente, se você chegou até esse vídeo, você já ouviu falar, você já sabe do que se trata, mas pra quem não sabe, o Instapix, é um método, tá? Onde você ganha pra curtir foto, vídeos no Instagram, é, comentar, compartilhar, seguir perfis, você ganha por fazer o que normalmente a gente já faz lá no Instagram, tá? Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link para o site oficial, então se você quiser saber mais né, sobre o funcionamento, alguma informação mais específica, acesse o site porque lá você vai conseguir tirar muitas dúvidas, tá bom? Nesse vídeo eu vou mais compartilhar com vocês aí como tem sido para mim utilizar o método Instapix, tá? É, eu conheci esse método pesquisando na internet por renda extra, né? alternativas para ganhar dinheiro em casa, porque assim, é, eu estava desempregada, tá? as contas aqui em casa estavam acumuladas, tinha muita conta atrasada, eu não estava conseguindo um emprego formal, fora que eu também não poderia arrumar um emprego que tomasse muitas horas do meu dia, porque eu cuido da casa, cuido das crianças, então assim, quem é dona de casa sabe que é aquela correria, né? Então, eu fui pra internet pesquisar uma alternativa aí pra mim fazer uma renda, tá? E aí, pesquisando, eu acabei caindo num vídeo onde a pessoa falava sobre esse método Instapix, tá? E eu confesso pra vocês que, ao mesmo tempo que eu fiquei interessada, eu fiquei um pouco desconfiada, né? Porque eu não conhecia, não sabia que dava pra ganhar dinheiro dessa forma. Mas, eu comecei a pesquisar, né? Sobre o Instapix, pra ver o que, que as pessoas estavam falando. Vi muita gente falando que realmente dava certo, que estava conseguindo fazer um salário de todos os meses... Então, depois de um tempo, eu acabei arriscando, tá? Fui lá, peguei meu cartão e comprei o método, tá, pessoal? Bom, quando a gente compra, a gente recebe acesso a é, algumas aulas, tá? São videoaulas, e aí elas falam o que é o Instapix, é, como que a gente faz pra ganhar, como que a gente faz pra usar o aplicativo... Como que faz para receber depois? É tudo explicado passo a passo nessas aulas, tá? Bom, mas basicamente é, a gente acessa o aplicativo, tem que fazer login com a, o nosso usuário do Instagram, tá? Eu tenho uma segunda conta do Instagram que eu tô usando para fazer isso, mas você pode, por exemplo, usar a sua conta mesmo, ou se você tiver outra, aí não faz muita diferença, tá? É, e assim, pessoal, comecei a fazer, né, da forma que eu aprendi nas aulas, e no primeiro mês eu já consegui fazer uma renda aí por volta de R$ 1.600,00. Foi até um pouco. Um pouquinho mais tá tô só arredondando para vocês e eu fiquei muito contente porque no fundo eu não esperava que eu ia ter resultados tá? eu tava assim com o um pé atrás mas realmente dá certo tá pessoal é, eu sei que tem pessoas aí falando que consegue fazer mais, faz 2 mil, 3 mil, quatro mil, e realmente dá pra fazer, tá, pessoal? Quem vai definir quanto você ganha é justamente você. É o seu trabalho. Quanto mais você fizer, mais você ganha, tá? Geralmente é, eu não tenho muito tempo né, no dia, então não tem dia que eu só paro no finalzinho do dia, que é a hora que eu acesso ali o aplicativo. Então, assim, eu tô muito satisfeita porque eu consegui conciliar na minha rotina, tá? Claro que se você tiver mais tempo disponível, você vai fazer uma renda maior do que a minha, tá, pessoal? É. Só que assim, também tenha em mente que não é fórmula mágica, você vai aprender o que você tem que fazer e depois você tem que colocar a mão na massa, ela tem que fazer a sua parte, que é acessar ali o aplicativo pra curtir as fotos, os vídeos, o que aparecer ali pra você fazer, tá? Então, querendo ou não, por mais que é algo que você vai fazer ali na sua casa, no conforto do seu lar, precisa ter essa disciplina, tá? Mas é bem tranquilo, qualquer pessoa faz sem nenhuma dificuldade, tá? É outra coisa que eu preciso falar pra vocês, o Instapix só está sendo vendido pelo site oficial. Tá? Então tomem cuidado, porque quando a gente pesquisa na internet Aparecem vários sites diferentes oferecendo ele Até mesmo grupos de Facebook, Whatsapp E o criador do método, ele não vai se responsabilizar Se você comprar em outro local e ter algum problema tá bom? Então fiquem atentos tá? Se você não sabe, tá em dúvida, como eu falei para vocês O link está aqui na descrição do vídeo tá? É, eu vou fixar também no primeiro comentário abaixo do vídeo E aí quem decidir comprar vai ter certeza que vai receber o acesso Tudo certinho, e então, também que vai estar colocando os dados em um site seguro, tá bom, pessoal? Bom, era isso que eu queria falar para vocês aqui nesse vídeo. Se vocês quiserem saber mais, como que funciona, né? Essas informações assim mais específicas, acessem o site, tá? Porque lá tá tudo bem detalhado. Tem o suporte também que pode orientar vocês se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês com essas informações. Vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.